Por isso, levante, cante exalte ao Senhor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Pessoal, aqui é o William Silva. Tava aqui tocando teclado aqui, falei porque não gravar esse hino aqui, né, que eu toquei tantas vezes na minha juventude, né, como se eu fosse velho, né? Então vamos pegar ele, música fácil, dó maior. Olha que bem, só em dó maior aqui, ó. Poucos acordes, vamos pôr aqui, eu tava tocando com três acordes aí, coloquei mais uns aqui. Pra poder ficar mais bonito, né? Então eu vou passar pra vocês aqui, tá? É, e antes de eu começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aí de onde você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Você tem alguma história sobre esse louvor? Conta aí nos comentários aí pra eu saber, pô. Eu lembrei agora aqui de tantas vigílias que eu toquei aqui, que... Nossa, cara, ó. Igreja Batista, Monte Calvário, hein, onde eu congreguei muitos anos lá, ó. Novinho, novinho, novinho, magrinho, <risos> congregava lá, tá? E muitas vigílias eu participei lá com o pessoal também da Assembleia de Deus, aqui do Ministério do Belém, aqui da Vila Praia, aqui, né? Não sei se vocês que estão vendo aí são de um desses lugares aí. Se for, também comenta aí, tá bom? Se não for, comenta aí. Qual a sua experiência com esse louvor? De onde você está vendo esse vídeo? Põe aí pra gente ler aí, tá Bom, bom. Vamos lá, né? Não tem muita introdução, não tem muita frescura, tá? A gente vai aqui meio que inventar um pouco aqui, tá bom? Eu fiz uma cifra aqui, deixa eu até tentar respeitar o que eu escrevi aqui, porque senão eu me bagunço todo, né? Bom, ó. Você pode começar aqui, ó. Dó. Fá. Dó. Fá. Sol, beleza? Então vamos pensar que a gente tem uma introdução, tá? Dó, Fá, beleza? Dó, Fá, segunda vez, terceira vez, Dó, Fá, Sol. Seguro o Sol, beleza? Então, beleza? O que é isso aqui que eu fiz aqui? Essa primeira parte aqui, quero que eu valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, tá? Então eu peguei essa parte e transformei numa introdução, tá? Então vamos lá, ó. É, Feito isso, ó. Um, dois, três, quatro. Passar os tempos, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Tranquilo, fácil demais, tá? Então, você que é iniciante, aí você vai pôr mais uma no seu repertório. Vamos lá, começa aqui, ó. Quero, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. O que eu toquei? Quero que valorize dó. Valor, não. Quero, né? Dó, que valorize Fá, o que você tem Dó de novo você é um ser Fá, você é alguém Dó, tão importante Fá para Deus, Sol seguro Sol agora continuando, tá? Dó, nada de ficar sofrendo Fá, angústia e dor Dó Nesse seu, com esse seu complexo, né? Eu cantava nesse seu complexo. Fá, interior. Dó. Dizendo às vezes Fá, que não é ninguém. Sol. Agora vai vir Fá. Eu venho falar. Sol, do valor. Dó, que você tem. Fá, eu venho falar. Sol, do valor. Que você tem, dó. Beleza? Segura aí, ó. Dó de novo. Ele está em você. Fá. O Espírito Santo, dó. Se move em você. Fá. Até com gemidos, dó. É inespremíveis. Tá, Será que tá certo. Aqui é eu jurava que tinha mais um acorde. Aqui deixa eu tocar. Ele está, ele está em você. Espírito Santo se move em você Até com gemidos inespremíveis. É então tem um Lá menor aqui, tá vendo? Ó? Então vai ficar aqui, ó Ele, Dó, né? Está em você, Fá O Espírito Santo, Dó Se move em você, Fá Até com gemi, gemidos, né? Dó, Lá menor Inespremível, Sol. Aí segura mais um pouco, né? Aí agora vai vir dó. É, cadê a letra daí? Você pode dó, então, Fá, perceber que pra ele, Dó, há algo importante, Fá em você. Por isso, Dó. Levante e cante, Lá menor. Exalte ao Senhor. Sol. Música fácil. Depois eu vou vir cantando e tocando os acordes, tá? Pra finalizar, você tem valor, Fá, o Espírito Santo se move em você, Sol. Você tem valor, Fá, o Espírito Santo se move em você, Sol. Beleza? Vou passar mais umas ideias já já. Bom, é, lembra que a cifra tá na descrição, tá? Também tem o um link do curso, o link do, do e-book de Estrava nas Teclas. Aí você dá uma olhadinha aí, tem um monte de coisa aí. É, vamos lá, vou segurar os acordes, tá? Então, ó. Quero que valorize o que você tem. Tarararara. Se eu cantar tudo, leva umas notificações de direitos autorais. Tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior dizendo às vezes que não é ninguém tranquilo? eu venho falar do valor que você tem eu venho falar do valor que você tem ele está em você o Espírito Santo se move em você até congemi Aí, tá aí tá, um, umas pessoas repetindo despremíveis, né? Daí você pode então perceber Que para ele há algo importante em você Por isso levante e cante exalte ao Senhor Beleza? Você tem valor O Espírito Santo se move em você você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Fácil. O que, é que dá para fazer? Dá para vir tocando aqui, né? Quero que valorize o que você tem. Olha só. Pega aí, ó. Entra aqui junto, tá vendo? Ó. E aí o tempo fraco aqui, ó. Essa pegada você consegue tocar praticamente a música toda, ou oh, a música toda, né? E aí, que que eu ia passar aqui? Cadê? Você ah, tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não era essa parte, não. Ele está em você, o Espírito Santo se move, em você está com os amigos inexprimíveis. É eu, eu esqueci onde está a parte que eu queria passar. Você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante aqui. levante ah, e cante. achei. Então, ó, nessa parte do por isso levante e cante, dá pra fazer isso aqui, ó. Por isso levante. Tá vendo aí? E cante, exalte ao Senhor. Você cair. Para você não fazer dó, lá menor e sol, você pode fazer ó, dó, sol com si, lá menor e sol. Tá vendo? Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Beleza? Aí depois, na hora que eu comecei, aqui, eu toquei aqui, ó, você tem valor. O Espírito Santo se move em você, tá? Fá, sol. Olha o que que eu fiz aqui agora. Fá com lá inverti o Fá. Ó. E depois é, Sol com Si. E se eu quisesse repetir, eu conseguiria subir mais. Né? Tá vendo que legal? Apesar que aqui já eu ia ter que descer de novo. Não, ó. Você tem valor. O Espírito Santo se move. Em Sol, Fá com Lá, Sol com Si, Fá com Dó, Dó é, Sol com Ré, tá? E aí, poderia acabar em Dó com Mi, tá? Deixa eu ver como é que eu ia finalizar isso. Se você vocês. Ah, acabava em Dó mesmo. Tá vendo que legal? Então aqui, são as ideias, tá? Na verdade eu tinha feito isso com mais partes da música, né? Acho que eu fiz aqui, eu venho falar do valor que você tem. Deixa eu ver aí, eu acho que era isso. Eu venho falar do valor que você tem. Tá vendo? consigo. Nessa ideia de acordes invertidos, você consegue criar várias sensações, tá? Ó, vou repetir, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Olha agora. Eu venho falar, tá vendo? Fá com dó. Do valor que você tem. Cai em dó. Legal, né? É, então, assim, pega aqui só pra você se divertir mesmo, tá sem profissionalismo, sem nada disso, entendeu? Vai se divertir um pouco no teclado. Experimenta esses acordes invertidos, você que já toca, tá? Você vai curtir. Se for usar no culto, avisa os outros músicos que você vai inverter, tá? Que senão você vai apanhar. É, e aí eu tô com uma ideia também do seguinte. Eu tô querendo fazer um vídeo. É, eu vou selecionar alguns hinos desses antigos, assim, tipo em dó maior, por exemplo. E colocar num vídeo só. Ensinar 3, 4 num vídeo. Pega um em ré e põe num vídeo só, entendeu? Aí, tô pensando em fazer algumas coisas assim, tá? Deixa aí nos comentários aí também, o que, que você acha dessa ideia, tá bom? E vamos pra cima, tá? Beleza? Então, tá chegando aí feriadão aí, né? Curte o feriado aí na frente das teclas, aí né? você que não vai viajar, tá? Isso, tudo um pouquinho, beleza? É, eu vou parar por aqui, tá? Lembre, então, se você quiser ser meu aluno... Link na descrição, tá bom? Para ser meu aluno. Também, se você quiser é, meus materiais, e-book né, e tudo mais, link na descrição para você. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!